Oi pessoal, tudo bom? E aí, acabei de sair do workshop que eu falei para vocês, né? Que começava hoje. Vou pegar aqui a mochila e foi incrível, foi muito legal. É, foi assim. Sempre as primeiras palestras da minha, assim são muito. Como é que explica isso? Em, em inglês eles usam um termo chamado mind blowing, né? É tipo explodir a mente, sabe? É, porque às vezes você começa a a apresentação e você começa a olhar assim, caraca, como é que eu nunca pensei nisso, né? Que que coisa simples e como é que eu nunca pensei nisso. E outra, é, às vezes você tá vendo aquela informação pela enésima vez, né? Mas só ali é que cai a ficha para você. É, então, isso acontece muito na organização também. Algumas pessoas falam assim para mim, ai ah, Priscila, poxa, às vezes eu vejo seus conteúdos e eu já vi... Tantas vezes, há tantos anos eu vejo você falar de uma dobra de calcinha, né? E primeiro eu queria te dizer que é o seguinte, eu só falo do que eu acredito. Segundo, que assim, a repetição é o que faz a gente de fato aprender e agir, que é o mais importante, né? Terceiro, você que questiona aí, eu te perguntaria assim, como é que tá a sua gaveta de calcinha? né? Porque o que eu quero é te motivar, te ensinar e te colocar em ação. Eu quero que você vire pra mim e fale assim, olha, eu assisti tantas vezes, você falou tanto da gaveta de calcinha, que agora minha gaveta de calcinha é organizada. E isso começou a mudar minha vida. E eu comecei a ficar organizada, entendeu? Então, às vezes, a gente precisa ouvir as mesmas coisas várias vezes pra conseguir assimilar e conseguir colocar em prática. Então, isso é o que fica pra mim do workshop de hoje.